Boa noite pessoal tudo bom? Boa noite tudo. Beleza, aqui é Alexandre que tá falando, é, eu vou falar com vocês, como me propus, falar sobre definição estratégica de metas e como a gente pode utilizar isso a nosso favor para o cumprimento aí dos nossos resultados, né? tanto os resultados profissionais, pessoais e de como a gente vai, a gente pode colocar isso no dia a dia tanto nas empresas que a gente trabalha e para nossa vida, tá bom? Então, só um pouquinho falando rapidamente aqui de mim. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. É, eu sou proveniente aí de varejo, trabalhei aí um bom tempo, aí quase 20 anos, atuando em um dos grandes varejistas, Ponto Frio, Casas Bahia, também do da Dauda no Espírito Santo. E até que eu migrei de profissão, fiz uma transição de carreira e me tornei coach de... É, business Coach, Life Coach e consultor para varejo, tá? Então o objetivo de hoje dessa aula é que a gente fale um pouquinho sobre metas e como isso pode ajudar no nosso dia a dia, tá bom? É uma é uma, é uma introdução e depois a gente pode em outras aulas fazer aí é, um desenvolvimento um pouco mais aprofundado. Então, tá então o que que a gente vai é, ver na aula de hoje, tá? Então a gente vai falar rapidamente aí sobre metas e objetivo. É, vai falar um pouco sobre conceito de smart, o mundo real de como você trabalha com meta, sazonalização e indicadores, né? Quais são os indicadores mais utilizados aí em empresas, é, varejistas ou ou não, tá? Então é isso que a gente vai ver. Então, é, tá programado aí para a gente falar aí por volta de 40 minutos, tá? Passar um pouquinho mais, é, se vocês puderem ficar ótimo. Então, vamos falar aqui sobre metas e objetivos e a importância de termos metas em nossos negócios, e nossas vidas, né? Por que, que meta é importante? Então, às vezes, a gente não dá tanta importância ao quesito meta, mas meta é o que nos faz é, ativar uma série de de, de controles, uma série de variáveis para que a gente possa atingir nossos objetivos, tá? Bom, só a grosso modo, né, o objetivo ele é algo que a gente deseja. Então, objetivo, é que a gente pode falar, tudo que eu desejo, ou profissionalmente, ou pessoalmente, é um objetivo. Tá? Então, por exemplo, fazer uma viagem é um objetivo. emagrecer Pode ser um objetivo. Faturar mais pode ser também um objetivo. Mas enquanto eles estão ali, só ah, eu quero fazer uma viagem. Ah, eu quero emagrecer. Ou eu quero faturar mais, ou eu quero, sei lá, é, mudar de a, um apartamento maior, comprar um, um carro novo, um carro maior. Isso fica muito solto, então não fica muito concreto. Quando a gente passa a trabalhar de uma forma mais concreta, a gente tem uma meta, que é assim, uma definição efetiva do que a gente quer. E por que, que isso é importante? Né? Porque isso vai, é, de uma certa forma, ativar certos comportamentos, certas necessidades, vai demandar uma série de, de fatores para que a gente atinja efetivamente esse objetivo. tá? Então, uma meta ela tem que, por exemplo, fazer a viagem, você pode colocar da seguinte forma. Fazer uma viagem em dezembro de 2018 para Portugal e gastar apenas 10 mil reais. Tá? Isso é um objetivo bem específico, uma meta. Tá? Então, assim, quanto mais objetivo, melhor. Você poderia especificar, por exemplo, viajar por tal companhia aérea, etc. Emagrecer. Por exemplo, 20 quilos até o final de 2019, apenas com mudança de hábitos alimentares. Isso é uma meta bem definida. Faturar mais. Por exemplo, aumentar 20% o faturamento do negócio em comparação com o ano anterior. Então, é uma meta muito bem definida. Tá? Então, quanto o objetivo está muito é, disperso no, no horizonte, uma meta, ela é bem específica, bem definida, tá? Então, a meta é, é que dá o devido direcionamento para as nossas ações, tá? É o quanto de recurso você vai precisar na sua vida, nos seus negócios, para que você atinja efetivamente aquele objetivo, tá? Então, uma meta para você, por exemplo, eu quero emagrecer, é um quilo é muito diferente de você emagrecer 20 quilos. Você vai precisar muito mais esforço para emagrecer os 20 quilos do que apenas 1 um quilo. Da mesma forma, eu quero faturar mais. 100 reais está bom para você? Ou você quer faturar um, é, mil reais a mais a cada semana? É bem diferente a quantidade de recursos que você vai poder em, empreender nisso para você conseguir ter esse objetivo, tá? Então, a meta, não sei se, assim, se vocês todos já conhecem o conceito de SMART. Uma então, meta SMART, ela tem que ser, é um acrônimo, né? SMART significa específica, ou seja, ela tem que ser bem definida, sem margem para interpretação. O cara quer emagrecer 20 quilos, vai emagrecer 20 quilos. Quer faturar 20% a mais, vai faturar 20% a mais. Ela tem que ser mensurável, ou seja, você tem que facilmente conseguir medir esse resultado. 20 quilos é fácil, faturar mil reais é fácil você mensurar. Viajar para Portugal em dezembro e gastar 10 mil reais é fácil também mensurar. E ela tem que ser atingível, ou seja, não adianta você estipular uma meta muito alta para alguém, que isso vai servir de forma ao contrário você pode desestimular a pessoa. Então, a meta tem que ser atingível. Né? Um varejo que eu trabalhei, a gente falava que não poderia ser uma meta pau de sebo. Aquela né? você tenta, tenta, tenta subir e cai. E não, não atinge, acaba desmotivando as pessoas. Ela tem que ser relevante, ou seja, ela tem que ser muito importante uhum. para que a pessoa se sinta motivada a, a atingir e também que represente algo para a organização que ela defende ou para ela própria, tá bom? E também tem que ser temporal. Uma meta, ela precisa ter um, um prazo para que ela seja concretizada. Uma meta jamais vai ser batida se ela não tiver um prazo específico para acontecer. Então, é importante que ela tenha todos esses esquisitos. Tá? Então, smart é isso. Então, toda vez que você for bolar uma meta, tanto pessoal ou profissional, você tem que perguntar para você se ela faz sentido, se ela é smart. Se eu furar qualquer um desses quesitos é importante que você faça uma revisão para que você deixe ela cada vez mais específica. Quanto mais detalhada, melhor, para você, inclusive, é, medir aí o desempenho que você que vai ter. tá? Beleza. Ótimo, meta smart, funciona, é um conceito muito bonito, tem que ter, meta ok, mas como é que funciona no dia a dia, como é que funciona no mundo real? Né? Então, vou tratar de dois cenários básicos aqui, que são os negócios que estão iniciando, e negócios já em andamento, tá, eu vou, o uh, um negócio iniciando serve para qualquer tipo de, de empreendedor, tá, desde uh, de representação comercial, para alguém que quer montar uma startup de, de, uh, de comércio eletrônico, ou para, enfim, qualquer tipo de comércio, tá. E negócio em andamento são negócios, geralmente negócios varejistas, ou outros tipos de negócio. aqui eu vou usar exemplo de negócio varejista porque também é meu, meu background, tá. Então vamos lá, o empreendedor em início de operação, ele tem duas preocupações básicas aí, primeiro ele montar um bom plano de negócios, tá? então um plano de negócios é um modelo muito é, lúdico, mais prático de você utilizar é o Canvas, tá? ele permite para você uma estruturação mais fácil do seu negócio de forma lúdica, você vai imputar ali as receitas, quais são as despesas, os resultados que você espera com aquele, com aquele é, empreendimento, de forma que você é, consiga atingir os seus objetivos, tá? Posteriormente a isso, ele é desdobrado um planejamento estratégico, né? Você vai definir ali claramente quais são as metas. Quais são os indicadores? Geralmente, aqui nessa fase, são três a cinco indicadores que o empreendedor vai utilizar para poder seguir aí o seu negócio, para se estar tá obtendo os resultados que espera, né? Porque o um negócio é feito para dar lucro. E também você vai definir um plano de ação com os responsáveis e prazos, tá? Então, é, os responsáveis e prazos, você alcança esses, esses resultados, tá? É, pessoal, tudo bem? Para quem está entrando agora, a gente já começou aqui com, com a reunião. É, esse material está sendo gravado e depois eu vou compartilhar aí pro, no YouTube ou no, no, na comunidade do Facebook, tá? Só para ficar para ninguém perder nada. Então, esse aqui é o empreendedor início de operação. Só para você ter uma ideia de qual, o que, que é o Canvas, é, tem, tem pessoas aqui que eu tô, vou atuar como, como mentor para esse tipo de negócio, e esse aqui é o modelo Canvas. né? Então, é, você define numa única folha, por exemplo, num único é, né, é, framework, é, forma é, bem visual, que você precisa, né? quais são suas parcerias-chave, as atividades-chave do seu negócio, principalmente qual é a oferta de valor que você vai oferecer para o seu cliente, quais são os meios de relacionamento, os canais, os segmentos que você vai atuar com o seu cliente, também a estrutura de custos e a fonte de receita. Então esse aqui, o modelo Canvas, é o modelo mais básico para você validar uma ideia ou validar um negócio, tá? Então, ele é muito visual e, e prático. Então, ele seria a primeira forma de você definir um negócio e como você vai extrair ali, quais são as primeiras metas do seu empreendimento. Tá? É importante que você tenha isso muito bem definido. Um exemplo de plano de ação simples, que você vai precisar, né, um empreendedor em início de carreira, vai precisar aí ter aí, vai muito bem controlado, é, em processos de coaching, por exemplo, a gente usa muito quais são as atividades, os recursos necessários, a responsabilidade de quem data início, prazo data de término. Então, se você tiver um plano de ação definido, muito bem escrito e partir para para atuar, para atuação, é muito difícil que você não consiga levar o seu negócio para o próximo nível, tá? Para um empreendedor já estabelecido, por exemplo, uma, uma empresa que tem aí algum número de lojas varejistas, por exemplo, ele vai, para definir quais são as metas, ele já vai partir do pressuposto seguinte, já tem um planejamento estratégico que já está em, em curso, geralmente aí 5, 10 anos, dependendo aí do, do tipo de negócio, e ele vai avaliar alguns cenários para composição do orçamento, para composição das metas. Tá? Então, o, enquanto o empreendedor aqui é um início de carreira, ele estava definindo ali quais estrutura, já pegou as primeiras metas para definir um seu um plano estratégico, o empreendedor já mais estabelecido já tem isso tudo pronto. Então, para validar suas metas, por exemplo, de 2019, ele vai entender ali quais são qual o cenário de mercado, político e econômico, vai identificar ali indicadores principais ali, que é o PIB, inflação, as expectativas de crescimento da indústria, Vai identificar ali para o seu negócio tem entrada de concorrentes, quais são as novas lojas que ele vai abrir, porque aí você tem ali o, o mesmo número de lojas que você, sem mistorceios, né, para poder fazer uma avaliação. Quando você tem um, uma entrada de novas lojas, automaticamente você vai ter um parque de lojas maior, consequentemente uma meta maior. Vai verificar ali o crescimento orgânico também das suas lojas, que é um, um crescimento orgânico, mostra o quão sabia está a sua empresa frente ao, ao mercado. Melhorias, reformas de lojas e fechamentos de lojas. Tá? Melhorias e reformas são pontos importantes. tá? Tem loja é, que consegue melhorar aí o, o desempenho em até 30%. Né? Eu já vi, vivenciei isso em, em alguns varejos. Então, isso é, isso é importante na hora de fazer a meta definir. Então, é, o empreendedor lá com a sua área de planejamento, etc., ele vai definir cenário político, PIB mais inflação, e vai definir todos os outros componentes para que formem é, quanto de meta a mais ele quer no final do, pra, de 2018 para 2019. Tá? E vai comparar, por exemplo, com os investimentos que ele tem. Então, se, supondo que ele estima ali, um crescimento de, 2018, de 2019 em relação a 2018, 12%, mas seus investimentos vão ultrapassar isso. Né, vão dar 15%. Então, ele vai subir a, a régua para as equipes, para que, no mínimo, a empresa fature aí 15% é, do seu dinheiro ah, embarcado. Beleza? Então, ele vai usar também de vários indicadores. Né? O crescimento hieroveria. O hieroveria. Tá? De todas as lojas, total, total torceios, mesmo Mesmas lojas, semi torceios, vai Usar de artifícios como venda por metro quadrado, por vendedor, por categoria, por fornecedor, por tipo de negócio. E uma série de outros indicadores que vão fazer parte de cada tipo de negócio. Então, é, negócios varejistas são um pouco diferentes de negócios bancários. É, o, a representação comercial, por exemplo, é, vai necess, ter necessidade de outros indicadores para definir metas para o ano seguinte. E também, essas, depois de tudo montado, tem as validações das metas. Por exemplo, tem algumas premissas que alguns varejistas não abrem mão. É, por exemplo, nenhuma loja ter decréscimo em venda sobre o ano anterior. Nenhuma categoria com decréscimo sobre o ano anterior. Aí isso vai desdobrando para subcategoria, etc. E tal. Toda loja reformada tem ter um crescimento de 30%, 20% por ano, a, a mais. Tá? Então, são premissas que na hora de compor o resultado, a equipe de planejamento vai ter que amarrar isso, muito bem amarrado, para que consiga ir eliminando esses gargalos aí que a diretoria vai precisar. Bom, então, assim já criamos a meta, já desdobramos isso no planejamento do ano, a gente vai ter que distribuir isso na sa chamada sazonalização, que é a distribuição no ano. O empreendedor em operação, início de operação, a gente chama de sazonalidade, tá? ele ele vai utilizar de vários recursos, principalmente que está começando, não conhece o mercado. Então, ele vai buscar informações de mercado, vai buscar informação diretamente na indústria, se ele estiver representando uma marca, essa indústria vai poder dar diretrizes né, de quais são os meses que mais vendem, se vender um produto sazonal, é óbvio que ele vai ter uma meta maior no período de sazonalidade. Vai consultar o Sebrae e também os concorrentes diretos e indiretos, né? Além de, de de consulta dos parceiros aí comerciais, que nesses casos, por exemplo, um representante ou um, um vendedor de uma outra região, por exemplo, vai poder te dar esse direcionamento. Então, o esse empreendedor em de operação, ele vai definir qual a sazonalidade, a meta, ao longo do período? Então, janeiro tem uma meta X, fevereiro tem uma queda, março, e assim sucessivamente. Então, essas metas, ao longo do ano, esse desdobramento, vai dar uma caracterização de onde ele precisa concentrar mais esforço para atingir aquele resultado. Já um empreendedor estabelecido ele vai usar todos os recursos que estão disponíveis. Vai usar informação de mercado, vai pesquisar na indústria. Ei, vai... vai consultar os tá parceiros. De... Tá me ouvindo? Vai consultar o parceiro de negócios, vai buscar em outras informações, por exemplo, um calendário promocional calendário promocional para empreendedor estabelecido é fundamental. E o um calendário promocional nada mais é do que você definir quais são as estratégias que você vai utilizar para cada mês. Por exemplo, mês de mães, tem lá o calendário promocional que vai começar mais próximo, mais forte ali perto de mães, com toda a carga de, de informações de mercado, de mídia, propaganda, o que precisa ser para que o resultado aconteça logo nos primeiros dias de, do mês de maio, por exemplo. E vai sempre fazer um comparativo com o resultado do passado. Então, aqui, nesse, nesse quadro aqui, chamado, é, chamado Sazonalidade 2018, eu tenho aqui janeiro, comparando aqui 2016, 2017 2018. Então, para eu comparar a venda, a meta para 2019 eu vou comparar aqui quais são a, os volumes de venda e quanto de crescimento eu quero ter para cada mês desse aqui, ao longo do ano. Tá? Essa ferramenta eu vou disponibilizar para vocês depois da, entre, entre de amanhã até final de semana, as ferramentas completas para vocês poderem fazer aí as suas simulações e vai ajudar vocês aí no dia a dia. Tá? Então eu defino qual é a sazonalidade que eu pretendo para o ano e vou fazendo os comparativos. Aí ah, eu estou crescendo 5% aqui em, em, em mês de janeiro, estou crescendo 7% em fevereiro, e assim sucessivamente, para que eu possa manter a minha meta sempre num crescimento escalar. Então, dessa forma, eu, tendo a visibilidade do que que eu tenho de resultado dos anos anteriores e quanto que eu quero de crescimento ao longo dos meses, eu consigo gerir de forma estratégica quais são os meus resultados, eu consigo implementar mais força em determinados meses, né? Então, a definição estratégica de metas utilizando esses conceitos fica mais, mais efetiva, tá? E, amarrando tudo isso, né? Quais são os conceitos de, de meta, meta smart, fazendo essa analisação, definindo quais são os percentuais de crescimento, eu utilizo indicadores de gestão para poder acompanhar isso tudo então assim venda bruta venda rebatida venda por metro quadrado a venda rebatida não sei se todo mundo tem noção do, do é, tem noção disso no varejo mas você tem uma você faz uma venda e você tem os rebates financeiros né então você paga lá para operador de cartão de crédito então ele já abate à medida que abate você tem ali um desconto né de em percentual 3%, 5%, por cento dependendo do varejo então, isso aí já é abatido diretamente ali na margem. Então, você imagina que você está tendo uma margem de 20, mas na verdade você está trabalhando ali com 15, 17 e por aí. Isso então, tem que tomar muito cuidado. É um indicador que precisa ser muito bem medido. Vendo por metro quadrado, você tem uma ideia de como é que você e a sua empresa está atuando aí por, por, por metro quadrado. É, por vendedor, principalmente, para você poder cobrar ali o vendedor que está com dificuldade venda por categoria de produto, lucro, ticket médio, número de pedidos, margem, retorno sobre investimento, despesas, inadimplentes e EBITDA. Eu vou mandar também para vocês é, um, um painel com todos esses indicadores e de como vocês podem utilizar. Tá? então assim, venda bruta, venda rebatida, EBITDA, é, o que, que indica cada indicador desse e como vocês podem fazer aí a a, a comparação com os resultados, tá? É, pessoal, em relação à meta e de como a gente pode usar isso de forma estratégica, é isso que eu tinha para falar, tá? Eu queria ouvir de vocês, é, se vocês ficaram com dúvidas, o que que que, que eu posso contribuir nesse, nesse material. E fora que eu vou mandar as planilhas para vocês poderem fazer aí as simulações de venda, Meta, margem, crescimento, para que vocês tenham noção né, de como podem implementar esses indicadores de forma mais fácil para vocês. Alguma dúvida, gente? Para mim está tranquilo, Gasparini. Os conceitos são conhecidos e eu, como comecei o negócio esse ano, uhum. eu acredito agora eu já tenho realmente dados para estar tá fazendo, por exemplo, essa análise comparativa, estar tá realmente verificando essa questão de sazonalidade, que eu já sabia que existia no meu segmento, mas que agora eu vejo mais real, né? Uhum. Estou realmente é, fazendo, né? Estou dentro disso, de tudo que está acontecendo. Então, acredito que agora vai ser mais, mais tranquilo fazer, na realidade, avaliar aquele planejamento que eu fiz no início uhum. e aí readequar. Isso. Aí, porque quando quando você começa um negócio, você não tem ainda a noção, né, Flávia, de como Sim. vai se vai ser, como você vai se adaptar ao negócio, como é que vai se, como é que vai vai caminhar. Então, às vezes fica um pouco solto, né? Isso, exatamente. Porque pra falta falta o conhecimento total aí do negócio, né? O prático, né? oi você Foi? Não, para mim foi isso. Beleza, ti é, Renaldo. Oi, opa, diga, cara, como é que como é que você vê aí essa essa questão aí no seu tipo de negócio? Fala um pouquinho. Hum, bom, pois então, é, apesar do meu tipo de negócio atual ser um pouco diferente do varejo, é o Home Shopping Center, a gente trabalha muito com grande parte desses indicadores aí, seja SSS, na verdade, o Shopping sempre trabalha com outros indicadores, que é bem parecido com o SSS. SSR, que é o Simp Store Hand, né, que é de aluguéis. Uhum. Tem a mesma metodologia, não muda muito. Hoje eu consigo ter um contato bem maior com essas ferramentas, com esses indicadores. E o material assim, está dando uma coalhada muito boa, dando uma agregando muito mais do que a gente já vinha adquirindo. Aí. Beleza. Tiana. Oi Alexandre, Tudo desculpa, bom? Eu acabei... Estou bem você? Bem, tá bem. Acabei entrando na um pouco. Não tem problema não, eu falei aqui no meio da, da, da transmissão que eu estou gravando esse material e depois eu vou disponibilizar, vou mandar aí okay. nos canais que, que tiverem e tem material que eu vou mandar, <coughs> a, vou mandar aí a planilhas, e também aí um infográfico com todos os indicadores mais importantes aí com, com bastante detalhe, tá? Ok. Vou mandar e aí, como é que estão as coisas Tiana? Como é que você enxergou ah. isso do, esse material aí que você viu? Ah, tá ótimo, ótimo. É tudo um desenvolvimento pessoal mesmo. Achei muito criativo. Nos ajuda a cada dia, né, a desenvolver mais. A gente tem uma estratégia muito grande de trabalho, né? Uhum. É, ainda mais um varejo muito, muito forte, né? muito, muito agressivo igual a de vocês, né? É, a Via varejo é uma, uma empresa em si, ela é muito agressiva, né? Que busca muito resultado, e onde a cada dia que passa, a gente passa por mudanças, mudanças e mudanças. Então a gente tem que estar preparado. Ótimo. Maravilha. Beleza. Obrigado, Tiana. Obrigada, Alexandre. Alice, você está aí, Alice? Bom, acho que a Alice não está não ali no momento. É... O Flávio e Reinaldo, mais algo, algo aí que vocês queiram complementar? Não, da minha parte não. É, como eu havia dito antes. Mas, com boa parte do conteúdo está no meu dia a dia, atuou fortemente, é, dado o segmento, dado a área também. É o material tá bem completo bem claro bem objetivo é um material curto porém atinge o está atingindo o objetivo real dele beleza Flávia beleza para mim também hum. é, esse material vai acrescentar né para a gente até às vezes tem alguns conceitos desse aí que a gente até trabalha já trabalhou e tal mas agora estou algum tempo sem mexer então vai ser bacana voltar oh, adequar o meu negócio dentro ah. desse planejamento mais focado mesmo. Uhum. Beleza. Aí Flávia a gente tem ainda que conversar, mas depois a gente conversa para agendar aquelas uh, as sessões aí de de mentoria tá? do planejamento que a gente tem, tá? Bacana. Beleza. Beleza Bom valeu. pessoal, então é isso. Eu vou encerrar a reunião por aqui. Eu não me comprometo a mandar aí os uh, tantos arquivos para poder fazer. A composição de metas e distribuição na sazonalidade do ano. É, vou aproveitar também e disponibilizar um para que vocês possam fazer a sazonalidade mensal, distribuição das metas do mês. E o infográfico aí com esses, são mais ou menos 15, 20 indicadores aí de, de negócios, aí são negócios variados, para que vocês tenham esse material fácil aí para consulta, tá bom? Legal, Alexandre. Só por uma, é, só por uma dica, há algum tempo atrás, você lançou alguma coisa sobre giro lento, produto que está há muito tempo em estoque, tá lembrado? Lembro, lembro. É, o, é um treinamento que eu tenho, que é o Curva BC. É. É um, uma, um treinamento tá disponível lá na plataforma Udemy. Também é bem... excelente, aquele material é, que é, um, é um aplicativo muito importante para a gente que mexe com com mercado com produto que gira todo dia, né? Eu acho assim uma dica seria muito legal para gente que mexe com parte de sazonalidade o dia inteiro. Hum. Acho que uma dica importante. Né? Bacana, eu vou, eu vou eu vou disponibilizar o link também, vou mandar para todo mundo, Tiana. É um treinamento que que ele é um treinamento barato, né? Custa 19, custa tá uma coisa assim. É, e duas horas e meia de treinamento, então você parte do princípio que você, quer que é quem vai fazer uso da ferramenta, não conhece nada né, do Curva BC, uhum. eu dou o conhecimento inicial falando sobre o que é a Curva BC, e depois eu entro ali no detalhe e explico, que, uhum. é, por A mais B, como fazer uma Curva BC diretamente no Excel. E analisar os resultados. Beleza. Muito bem lembrado. Ótimo. Obrigado pela lembrança, Diana. É um material que desenvolve a gente. Você vai dizer alguma coisa sobre equipe ou não, Alexandre? Vou. Tenho planos Desenvolvendo a equipe? Isso. Equipe de vendas e equipe de, que dá suporte a vendas. Beleza, então. Tá? Okay. Aí eu comunico também. Tá bom. Tá bom? Então, pessoal, é. muito obrigado. Agradeço a todos aí que puderam participar. Fico muito honrado e agradecido aí pela pelo convívio. né? É, hoje é, hoje é terça-feira, são 20h43. Aí vai começar aí o jornal, tem novela. Vocês estão aqui participando, desenvolvendo é, junto comigo aqui. Muitíssimo obrigado. Agradeço a todos aí que, que participaram. Tá? Obrigada. Foi nada, pessoal. Um abraço. Valeu. Até mais. Valeu. Valeu. Valeu.